Anualmente, é extraído o equivalente a 18,5% da massa do Monte Everest para ser usada em materiais de construção. A construção precisa de betão, o material mais usado no planeta. O cimento é a cola do betão e a sua indústria é a terceira maior consumidora de energia industrial. A nível mundial, a construção de edifícios e a sua operacionalização são responsáveis pela maior parte da utilização de energia. Mas e se pudéssemos reduzir as emissões de CO2 no setor, reduzindo o consumo de energia na construção de edifícios e na sua operacionalização? E se conseguíssemos prever a quantidade de matérias virgens necessárias antes de entrarem no ciclo de vida dos edifícios? Neste cenário, arquitetos, engenheiros civis, promotores imobiliários e gestores de edifícios poderiam aplicar princípios da economia circular e da digitalização para analisar os fluxos de materiais ao longo do ciclo de vida dos edifícios e encontrar oportunidades para reduzir a produção de resíduos, através da reutilização e reciclagem de materiais. O projeto circular EcoBIM visa facilitar o um modelo de construção circular através de Modelação de Informação da Construção, ou BIM. A plataforma circular EcoBIM integra ferramentas BIM com os princípios da economia circular e o novo Quadro Europeu para os Edifícios Sustentáveis, ou LEVELS, da Comissão Europeia. A plataforma circular EcoBIM é formada por diferentes componentes para a análise da construção. Plugins para o software bem existente, que calcula a circularidade e realiza uma avaliação do ciclo de vida. A aplicação Digital Twin e uma base de dados. A plataforma é demonstrada através de um caso de estudo fornecido pela Vic Properties, um dos nossos parceiros. Herdados do Pinheirinho Um empreendimento imobiliário localizado na região do Alentejo, em Portugal. O projeto tem 200 hectares e 197 mil metros quadrados, onde serão construídas moradias para férias e outras infraestruturas. A equipa circular EcoBIM utilizou o sistema de ferrimento por laser para criar modelos BIM do terreno do Pinheirinho e tecnologia 3D para criar o um modelo para as moradias. O objetivo é manter e utilizar estes modelos em todas as fases de vida útil desses edifícios. Os modelos BIM permitem extrair quantidades de materiais e características construtivas e ambientais de produtos e materiais. Esta informação é a base para uma análise de circularidade e avaliação do ciclo de vida, melhorando a compreensão do desempenho ambiental de um edifício. Os dois plugins para calcular o potencial de circularidade e fazer a avaliação do ciclo de vida estão a ser desenvolvidos para o software BIM Revit da Autodesk. O plugin de circularidade analisa o potencial circular para a construção e renovação de um edifício. Este plugin permite a visualização 3D no modelo BIM por cada elemento de construção e produz um relatório de circularidade indicando a origem do material e a potencial estratégia de fim de vida. O plugin de avaliação do ciclo de vida utiliza indicadores ambientais da base de dados e a geometria da construção do edifício do modelo Revit, para analisar os impactos de um projeto de construção ou renovação. Este permite diferentes tipos de análise de sustentabilidade com uma variedade de indicadores, em função do projeto e das necessidades do utilizador. O plugin tem também uma componente de análise económica que calcula o custo do ciclo de vida do modelo BIM. A aplicação Digital Twin visualiza a circularidade dos materiais, a utilização de materiais potencialmente recuperáveis e o aumento das medidas de sustentabilidade no modelo realista do edifício. A aplicação irá também analisar o potencial de circularidade durante a fase de utilização de um edifício, permitindo diferentes funções do utilizador, incluindo a navegação 3D, para dar destaque à ilustração de impactos relacionados com diferentes elementos de construção, através de um esquema de cores. A Plataforma Circular EcoBEM visa ajudar arquitetos, engenheiros civis, promotores imobiliários e gestores de edifícios a descobrir oportunidades de transformar os fluxos de materiais de lineares para circulares, bem como realizar de forma eficiente potenciais avaliações antecipadas de impactos ambientais associados a novos projetos de construção e renovação, diminuindo a quantidade de energia utilizada na construção de edifícios e, respectiva operacionalização reduzindo desta forma as emissões de CO2 no setor de construção.